Quando falamos de revolução tecnológica, a noção de Internet das Coisas ou Internet of Things, mais conhecido como IoT, é um dos principais assuntos. É um fenômeno atual, mas que continua a se desenvolver e vai desenhar o nosso futuro de forma completamente inédita. E não é difícil de entender o porquê. Suas possibilidades são inúmeras. A Internet das Coisas está transformando nossa relação com a tecnologia mudando o modo de como interagimos com o mundo e, principalmente, o modo de como o mundo interage conosco. É um conceito capaz de mudar não só como nós vivemos, mas também como trabalhamos. Eu me chamo Paulo Carvalho e no vídeo de hoje vamos entender melhor o que é o IoT e como funciona essa tecnologia. Mas vamos ao início de tudo. Onde, como e quando foi inventada a Internet das Coisas? A história da Internet das Coisas, o IoT na sigla em inglês, Começa na década de 90, quando varejistas do Reino Unido passaram a experimentar cartões de fidelidade que viam incorporados a um pequeno chip que por sua vez era habilitado para funcionar via rádio. Esse chip, que recebeu o nome de RFID, Radio Frequency Identification, permitia que pequenos pedaços de informações pudessem ser transmitidas de maneira independente, sem a necessidade de uma rede de fios ou de um leitor. Um dia, um fabricante desses cartões apresentou a tecnologia ao pioneiro tecnológico Kevin Ashington. Na época, era um jovem funcionário da marca de cosméticos da P&G. Ashington enfrentava um desafio, descobrir uma forma de controlar o estoque de mercadoria nas lojas que vendiam os produtos da marca. Ao conhecer a tecnologia do RFID, Ashington teve uma ideia. Ele poderia incorporar microchips aos produtos da P&G, recebendo assim informações de dados que indicariam se os itens haviam sido vendidos ou se estavam em falta nas prateleiras. Foi dessa forma que, em 1999, ele acabou idealizando um sistema de sensores que poderiam conectar o mundo físico à internet. De uma forma bem simples, internet das coisas é um modo como os objetos físicos estão conectados e se comunicando entre si e com o usuário. Através de sensores inteligentes e softwares que transmitem dados para uma rede. Como se fosse um grande sistema nervoso que possibilita a troca de informações entre dois ou mais pontos. O resultado disso é um planeta mais inteligente e responsível. Agora podemos entender melhor como essas coisas funcionam e como funcionam juntas para melhor nos servir. Mas de que coisa estamos falando? A resposta é qualquer coisa. Desde um relógio ou uma geladeira... Até carros, máquinas, computadores, smartphones, qualquer utensílio que você consiga imaginar, pode teoricamente entrar para o mundo da internet das coisas. Eles conversam entre si para nos dar mais conforto, produtividade, informação e praticidade em geral. E seus usos podem abranger monitoramento de saúde, fornecimento de informação em tempo real sobre o trânsito da cidade ou números de vagas disponíveis em um estacionamento e em que direção elas estão ou até recomendações de atividades, lembretes ou conteúdo em seus dispositivos conectados. Coisas do cotidiano se tornam inteligentes e têm suas funções ampliadas por cruzamento de dados. É o que acontece quando um assistente virtual cruza todos os dados de seus dispositivos conectados para te informar, mesmo que você não tenha pedido. O tempo que você levará para chegar ao trabalho quando você senta no seu carro para ir para casa. Ele não sabe onde você vai por magia, e sim pela interconectividade dos dispositivos inteligentes à sua volta, ou seja, pela internet das coisas. O assistente conhece sua rotina e dado o horário, dia da semana, sua localização por GPS e conexão ao Wi-Fi de casa, a conexão ao Bluetooth do carro no momento específico e ao fato de que esse cenário se repetiu muitas vezes, ele aprendeu que é muito provável que você esteja indo para o trabalho de carro e te informa quanto tempo você vai demorar para fazê-lo. Andy Stanford Clark, engenheiro na IBM, é um dos idealizadores da Internet das Coisas. Ele diz que nós humanos sempre fomos adeptos a colocar nossa mente e habilidade nos objetos que usamos, quase que como uma extensão da nossa consciência. Vamos a um exemplo simples relacionado ao que ele quer dizer. A história dos contos de fadas estão na nossa cultura e falam muito sobre nossos desejos. Vamos pensar no conto da Branca de Neve como exemplo. Lembra daquele famoso espelho que falava com ela? Aquele mesmo que era ativado pela frase espelho, espelho meu? Ele sabia dizer quem era a moça mais bonita do reino. Então agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Já imaginou um espelho que pode reproduzir as imagens de todas as roupas que você experimentou na frente dele e depois te mostrar uma depois da outra para que você consiga rever, comparar e escolher qual ficou melhor? Então, isso é a Ti. Desde 2017, existem mais objetos na internet do que há 7 bilhões de pessoas no mundo e segundo a Gartner, estima-se que em 2021, 12 bilhões de dispositivos estejam conectados ao IoT, o que demonstra a importância de refletirmos sobre esse processo. Por que investir na internet das coisas pode ser uma boa ideia? A automação é uma das melhores coisas que uma empresa pode ter. Investir em processos automatizados auxilia a companhia a reduzir custos, melhora a sua performance e os indicadores de erros. Além disso, minimiza falhas na entrega de resultados e pontos que possam comprometer a sua competitividade. Adotar a internet das coisas é uma das formas de a empresa reduzir problemas e garantir que o seu ambiente de trabalho seja mais automatizado. Diferentes aparelhos podem ser empregados para auxiliar os profissionais a terem mais foco nas demandas de clientes e parceiros comerciais. Isso garante a habilidade de se criar expectativas, experiências de vendas encantadoras e um relacionamento de médio e longo prazo mais robusto. Ao mesmo tempo, a aplicação da internet das coisas amplia o número de dados que a empresa terá para tomar decisões. Sempre que o setor buscar um planejamento de uma nova solução ou ferramenta, isso será feito considerando mais fatores. Afinal, as tecnologias de análise de dados como o Big Data e o Business Intelligence conseguirão empregar um número maior de registros nas suas avaliações. Durante o último século, porém mais intensamente na última década, nós vimos surgir um campo global de dados. Os objetos, pessoas e até a natureza emitiam grande quantidade de dados. Nós apenas não conseguíamos vê-los ouvi-los, nem fazer sentido a eles. Entretanto, a internet das coisas e os dados que geramos é um dos exemplos das coisas gigantes que passamos a ver, entender e a usar a nosso favor como avanço tecnológico. É isso que a IoT veio mudar na nossa realidade, porque agora tudo à nossa volta tem inteligência e está interconectado de modo que nós passamos a ter acesso aos dados, ou melhor, acesso à informação. No fundo, nós tínhamos um mar de dados, que agora somos capazes de colocar inteligência e transformá-los em informação, conhecimento e no final até mesmo em sabedoria. Uma vez que conseguimos perceber os padrões de todos esses dados, a sociedade vai se tornar mais eficiente, aumentando a produtividade, melhorando a qualidade de vida das pessoas e do nosso planeta em si. Com isso, podemos gerar novos insights, novas atividades e, claro, fomentar ainda mais a inovação. A ponte entre a coleta de dados e o compartilhamento adequado desses dados, com segurança e proteção para todas as partes, permanece um desafio-chave na evolução deste setor. Apesar disso, é um segmento animador e que devemos acompanhar de perto. E nunca se esqueça que quanto maior o investimento em tecnologias para seu data center, maior é a necessidade de um bom software de monitoramento e gestão. Para saber mais sobre este tema, acesse nosso site www.bidumper.com e nos deixe esclarecer mais dúvidas sobre soluções para seu datacenter. Obrigado.